Nós sabemos que a Lei Aldir Blanc foi uma grande conquista do ano de 2020, de um belíssimo processo de mobilização e luta. Nós participamos dele. Mas sabemos também que não vai dar tempo dos recursos chegarem na mão dos beneficiários legítimos desta lei. Não vai dar tempo. Por atrasos nos processos de transferência, que foram divididos em três etapas, e também por limitações locais. Mas o dinheiro está nos estados e municípios. E nós precisamos de tempo. Por isso a luta pela prorrogação da execução da Lealdir Blanc. Então a mobilização foi ampla nos estados, nos municípios, pelos gestores, pelos artistas, por nós, por líderes, inclusive importantes líderes ligados na base do governo, que estão trabalhando por esta prorrogação. É um processo coletivo de luta por esta prorrogação. E a notícia que temos é que esse processo está andando. Já foi assinado no Ministério da Economia, já foi assinada a medida provisória no Ministério do Turismo. Esperamos que de amanhã para quarta-feira essa medida provisória esteja publicada. Só faltam duas etapas, Casa Civil e assinatura da Presidência da República. Estamos acompanhando ali de pertinho para ver essa medida publicada. Assim que ela sair, nós comemoraremos essa, mais essa vitória da cultura brasileira para esse dinheiro chegar na mão de todos durante o ano de 2021. Um abraço.